ia fazer, né, como eu tinha falado pra vocês, eu ia fazer com, este, com esta malha aqui, eu ia fazer uma blusa podrinha mesmo, é, com gola V. Contudo, muitas meninas me pediram pra mim fazer um cardigan bem simples, então, né, a pedidos de vocês, vou fazer o cardigan, a blusa gola V vai ficar aí pra uma outra oportunidade, Tá? O cardigan é bem simples, eu estou usando o mesmo molde que eu vou cortar aqui frente e costas. A única diferença é que costas é na dobra do tecido e a frente eu vou dobrar aqui, olha. Mas no molde tem a marcação aqui para saber aonde você precisa dobrar aí pra cortar a frente, tá? Só posicionar aqui na dobra do tecido, corta uma vez, depois posiciono de novo e corto, não, não precisa ser na dobra do tecido, a parte da frente e depois eu vou cortar as mangas. Se você tiver prática, é só cortar direto, se você não tiver prática, alfineta tudo isso daqui, tá bom? Então, agora que a gente já cortou as peças, a gente já vai montar. Ele é muito rápido, esse cardigan, olha. Vou colocar aqui, vou abrir aqui as, as costas dele, que a gente cortou na dobra do tecido. E vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Aqui as laterais com lateral. E vou passar uma costura aqui, olha, unindo... Lateral com lateral e ombro com ombro. Vamos fechar a manga também, é só pegar aqui a manga, olha, colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido e passar uma costura fechando aqui a lateral das duas mangas. E aí, você já pode colocar ali na cava, que ela é muito simples, vocês vão ver que eu vou colocar aí na máquina com vocês. Agora, vocês têm duas opções. Ou vocês terminam aqui, olha, sem fazer esse acabamento. Eu coloquei bolso, tá vendo? Mas, gente, só cortei dois bolsinhas aqui, coloquei só para dar uma incrementada no casaco. É opcional o bolso, tá? Se você quiser terminar aqui, porque essa malha não desfia, então, não tem problema. Você não precisa fazer a barrinha, tá? Nem aqui na frente, nem aqui e nem na manga, eu coloquei aqui na manga um pedacinho do tecido dobrado pra fazer o acabamento. E aqui na parte da frente, o que, que você vai fazer? Você vai pegar sua fita métrica e vai tirar a medida total aqui da frente, olha, da altura da frente, tá? Mais metade das costas. Então, no meu caso, eu vou cortar uma tira de 106 centímetros na largura que você preferir. Porque Essa largura vai ser dobrada ao meio e vai ser o acabamento que a gente vai colocar ali na frente. Então, eu vou cortar duas tiras de 106 centímetros e vou fazer uma emenda nas costas, no, no meio das costas, tá? Então, tá aqui, olha. Cortei duas tiras de 106 por oito. Então, ela vai ficar com quatro. O que, que eu vou fazer com essas tiras? Vou pegar elas aqui, as pontas delas, e vou colocar, olha... Lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vou unir aqui, ó, deixando essa tira com dois metros. É, eu cortei com quanto, gente? Ela vai ficar com dois metros e ela vai fumaça, que é a medida total aqui da frente, olha, pra fazer o acabamento, tá? Então, passou uma costura, vai ficar costuradinho. Você vai vir aqui, deste jeito, olha, com ela dobradinha... E vai posicionar, olha, a costurinha que você colocou aqui, que ficou no meio, você vai colocar aqui, olha, no meio das costas. E aí, você vai colocar, olha, faz de conta que a costura tá aqui, tá? Lado direito do tecido com lado direito do tecido. E aí, você vai pra máquina, olha, fazer o acabamento aqui da frente do seu casaco. Vai ficar, ó, você vai descendo, vai descendo e vai costurando, tá? Até chegar lá na barra. Então, agora, a gente vai pra máquina fazer isso daqui que eu acabei de mostrar pra vocês, Então, tá aqui, olha como que fica o acabamento, tá vendo? Olha, não estiquem a hora que vocês estiverem colocando essa parte aqui, ó. Aí, você vai, ó, tá vendo? A costurinha ficou no meio das costas, e aí, você faz aí o acabamento em toda a volta do seu cardiga. E agora, ficou só aqui a barrinha pra fazer, eu vou passar aqui uma costurinha, vou dobrar aqui, olha, duas vezes pra dentro, e vou passar uma costura reta na máquina ali... E o meu cardigan já vai estar finalizado. Só uma costurinha reta aqui e eu volto com ele finalizado. Então, tá aqui o resultado final do cardigan. Super rapidinho, facinho de fazer, ó, barrinha feita. Mas, como eu disse, se vocês não quiserem fazer esses acabamentos que eu fiz, não precisa. Porque esse tecido não desfia. Inclusive, ele é aquela malha que dá aquela enroladinha. Então, fica um acabamento bacana se não quiser fazer, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. O molde está disponível no site do 36 ao 56. Então, é isso. Eu espero vocês em um próximo projeto.